Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje, gente, eu estou aqui pra nós estar tá relembrando algumas coisas antigas Vocês gostam de, desses vídeos, né, gente? Deu relembrando as coisas antigas? Então eu vou trazendo. Enquanto vocês estiver gostando, eu vou trazer Se vocês me perguntar se eu estou na minha casa, não, gente, hoje eu não estou na minha casa Mas me emprestou, eu estou gravando. Meu quarto não é tão grande assim, não mas é, gente, porque lá em casa faz muito barulho. Então aqui é o lugar mais sossegado que eu conheço. De vez em quando tem umas galinhas ali. Mas acho que elas não atrapalham. E ainda está começando esse vídeo, nós é está relembrando essas coisas. Se inscreva no canal, gente. Deixa o seu like. Que o like é muito importante. O YouTube vai entender que o vídeo é bom. E vai recomendar esse vídeo para um cara de gente. E compartilha esse vídeo também. Não é só o YouTube ficar recomenda não. Você também precisa recomendar. E vamos relembrar dessa coisa arada agora. gente, eu vou estar tá falando uns desenhos aqui, hoje nós vai ver os desenhos antigos. Porque se tem uma pessoa que conhece desenho antigo gente, é eu. Hoje eu não assisto televisão e também não sou mãe de estar tá assistindo assim, não. Até porque eu também já cresci, né? Imagina um menino desse tamanho estar tá assistindo aí pica-pau. Esse cara mais engraçado. E também, gente, isso é uma ideia de vídeo recomendado pelos inscritos do canal. Eu não posso deixar essa oportunidade, assim, de gravar vídeo, assim, né? Eu só não posso, daqui um o NG gravando vídeo mastigando coisa na frente da câmera. E se você, gente, é inscrito no canal de alguma coisa e outra coisa, e a pessoa começa a mastigar a coisa na frente da câmera, é porque o canal já acabou. Mas tem gente que gosta, né? Fazer o que? Gente, o primeiro desenho que eu vou estar tá falando aqui é os Flintstones. Após que você que é do ano 2000, dos anos 90, você vai lembrar bastante desse desenho. Não é porque eu estou falando que você é uma pessoa das cavernas, não. Eu vou colocar um pouquinho dele aí. Não, não, não, não, não, não, não, não. E o segundo desenho, gente, que não só quem é já tá velho, mas quem também é novo vai lembrar, é Pica-Pau. Acho que não tem quem não lembre de Pica-Pau. Mer que o povo lembra, eu vou deixar um pedacinho aí pra gente. Gente, um desenho também que eu gostava e... Pra mim era só eu que já tinha visto esse desenho, mas quando eu fui conversando com o povo, dizia que também lembra desse desenho. E o desenho é Dog Funny. Acho que é assim que fala. Nem lembro mais. Ele tinha um cachorro, eu esqueci o nome do cachorro dele. Mas eu vou estar tá deixando aqui, eu esqueci o cachorro dele, mas ele tinha um cachorro com nome engraçado Pate é o picles da minha salada, Pate é o açúcar do meu chá, você é o molho do meu cachorro quente, Pate, você é a minha maionese uou, uou. Gente, um desenho também que eu gostava bastante, mas é, sei lá, eu nunca mais vi falar e nunca também assisti mais Foi o Sete Monstrinhos, esse desenho que eu mais gostava era a vinheta de início, que tinha a música, vocês lembram? Os sete monstrinhos, os sete monstrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete é. monstrinhos, hey! Um desenho todo mundo conhece. Quem não conhece o desenho, conhece o filme. E quem não conhece o filme, conhece o desenho. Que é, gente, o desenho Scooby-Doo. Scooby-Doo é um desenho muito conhecido mundialmente, internacionalmente. Mesmo todo mundo conhece, eu vou deixar um pedacinho aí. O que há de novo, Scooby-Doo? Um desenho também muito conhecido, um desenho também que é muito antigo, é Tom e Jerry. Só gente, que eu, esse dia eu tava assistindo lá a televisão na casa da minha prima ali, eu passei na casa dela e fiquei vendo lá o menino dela assistir. E vocês acreditam que Tom e Jerry tava conversando? Eu não conformei. Pensei assim, na minha época não conversava, né? As Aventuras de Tom e Jerry Gente, agora é um desenho que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. E o desenho, gente, é Popeye. Popeye, pra quem não conhece, é um, é um homem magro, assim como eu. Ele, gente, quando comia espinafre, ele, tipo assim, criava uma força que eu não sei de onde que vinha. E eu também não tô afim de querer saber de onde que vem. Eu gostava, gente, quando ele tomava espinafre. Eu até hoje nunca comi espinafre. Só não me engano uma vez, mas eu não sabia que era espinafre. Então eu não comi com tanta emoção. Gente, agora um desenho que é antigo também, que eu lembro bastante, é aquele lá que o homem falava Pegue o pombo, que tinha um gavião, gente, era mal. E eu gostava muito da risada dele. <risos> De repente eu também era mal, né? esse desenho com certeza é brasileiro que é quem chama Tião assim dos Estados Unidos imagina gente sei lá nos Estados Unidos você pergunta alguém assim como que é seu nome ele Tião Sebastião nada quem tenha assim um nome contra Sebastião gente eu até tenho um tio que chama mas eu acho que hoje em dia não é tão comum mais Sebastião mas eu acho que não tem ninguém nos Estados Unidos que chama Tião não Tião para mim é um homem que tem uma venda assim esse dia vocês perguntou nos comentários aí gente sobre armazém na minha cidade tem até hoje armazém e os armazéns daqui, gente, eles têm caderneta. Caderneta, para quem não conhece, é você vai lá, compra, escreve no caderno, e quando você tiver o dinheiro, você vai lá e compra. E Cidade Grande não tem isso de caderneta, não. Ou paga ou não paga. Mas esse negócio de caderneta tem muito calote. Agora, gente, para fechar com chave de ouro... Um desenho que eu assistia todo domingo, eu levantava cedinho pra assistir. Eu gostava de assistir Jesus, desenhos bíblicos. É aquela historinha bíblica que passava na Record? Eu acordava 6 horas em ponto pra estar tá assistindo. Hoje eu não sei se passa mais, mas é muito bom. É um meio assim de evangelizar as crianças, né? Eu gostava muito, gente, de assistir Jesus. Mas tinha hora que eu ficava com medo, vocês acreditam? É isso, gente. Esses foi os desenhos que eu reagi hoje. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tem, com certeza tem muito mais desenho. Mas no momento que eu lembrei, foi só esses. Se você tá aqui, com certeza você não é daquelas crianças que assistiu Peppa, Ursos, Sem Curso. Nem sei se chama assim. Mas espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês tenham divertido. Muito obrigado. Quem assistiu até aqui é um sinal que é um bom inscrito. Que sempre está aí atenta às notificações, sempre está atenta às novidades. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Aqui embaixo tem um card playlist. Dá uma olhada aí nos vídeos. Tem muito vlog, tem receita. Tem tudo enquanto é vídeo aí. Envia esse vídeo para mais um amigo. E Deus te abençoe e tchau.